Por favor, simplesmente parem de me mandar mensagem dizendo que sentem a minha falta. Parem! Porque isso pode me iludir, eu toda contente, né? Eu leio ou escuto, ah, sinto sua falta. Ou pode me deixar preocupada, eu achando que eu tenho Alzheimer precoce. Falo, meu Deus, nunca vi essa pessoa pessoalmente, como que ela pode estar tá sentindo a minha falta? A aula de hoje é sobre o verbo mancare, mancare. Mancare significa faltar. Vou mostrar quatro usos deste verbo no italiano, então fique aqui comigo. Como acabei de dizer, mancare significa faltar. Por exemplo, manca um mês perché porque eu vado em Itália. Manca um mês é porque eu vado em Itália. Falta um mês para que eu vá à Itália. Manca un mese o oh. mancano soltanto cinque mesi perché io abbia il mio bambino in braccia. Mancano soltanto cinque mesi, mancano cinque mesi. Come você pode perceber, manca è singular. mancano è a congiugação no plural. Manca un mese, mancano cinque mesi. Por exemplo, mancano due mesi all'inizio della scuola. Mancano due mesi all'inizio della escola Faltam dois meses para recomeçarem as aulas, para o começo da escola, para o início da escola. Ou, manca um un mesi all'inizio della escola Manca e mancano. Mas pode ser que você queira usar este verbo para dizer que faz falta a você alguma coisa. Ou que você sente falta de alguma coisa, ou alguém sente falta de alguma coisa. Nesses casos, o verbo mancar, ele não fica assim sozinho, perdido na frase, ele precisa do pronome, pronome oblíquo. No italiano seria, por exemplo, mi manca, mi manca l'estate, sinto falta do verão, me manca l'estate, significa l'estate manca a me, mi manca, manca a me, ok? No caso de ti, Ti manca? Ti manca l'estate? Ti manca l'estate? Ti manca l'Italia? Ma né? se senti falta d'Italia? L'Italia manca a te. Nel caso di lui, ele, maschilino, lui è li manca. Li manca la sua fidanzata. E gli senti falta da namorada dele, da noiva dele, gli manca la sua fidanzata. La fidanzata, la sua fidanzata manca a lui. No caso de ela, né, lei, lei, le manca il suo fidanzato, le manca il suo fidanzato, ela sente falta do noivo dela, il, il suo fidanzato manca a lei. No caso de noi, te manca, ci manca estar insieme, nos faz falta estarmos juntos, Te manca, manca a noi estar insieme. No caso de voi, vi manca per caso la professoressa D'Alfonso? Vi manca per caso la professoressa D'Alfonso? Por um acaso vocês sentem falta? Vocês, né? Voi. Vocês sentem falta da, professore, da professora D'Alfonso? Aqui, normalmente, se usa o sobrenome para se referir às pessoas, principalmente no caso de um profissional, né? Um médico, um professor, enfim, advogado, você chama normalmente pelo sobrenome. Então, vi manca la professoressa D'Alfonso ou la professoressa D'Alfonso manca anche a voi... Manca anche a voi, faz falta a vocês também, não? Manca anche a voi, né? Vi manca, manca a voi. E no caso deles de é, li manca, Li manca la professoressa D'Alfonso. E eles sentem falta da professoressa D'Alfonso, né? Da professora D'Alfonso. Li manca la professoressa D'Alfonso, la professoressa D'Alfonso manca a loro. Então, li manca, manca a loro. Loro, eles. Então, é mimanca, timanca, é, limanca ou le manca, vi uh, manca e limanca. Atenção, porém, à concordância. Até agora, utilizei exemplos somente no singular, tá? Eu vou explicar de modo prático como ficar atenta a essa concordância. Preste atenção nessas frases aqui. Me manca l'estate, foi o exemplo que eu dei quando expliquei Me manca, certo? Me manca l'estate, sinto falta do verão. Verão, singular. Me mancano i tuoi bate, mi mancano i tuoi bate, i tuoi plural, portanto é mancano, mancano. Me manca l'estate, mi manca l'estate, singular. Me mancano i tuoi bate, plural. Agora, vamos voltar lá à questão inicial. Vocês estão me iludindo aí, mandando mensagem, dizendo me manque, me manque. O que, que significa me manque? Significa, tu manque a me, ou seja, eu sinto a sua falta. Me manque, sinto a sua falta. Vocês ficam ouvindo a música da Laura Pausini, né? E me manque, amore mio. Mas ela tá falando com o amor é seu, ó. Ela tá falando com o amor da vida dela, né? Tu me manque, come, quando cerco Dio. Tu me manque, come. Tu me manque, ali tá explícito o pronome. Tu, tu me manque. Então, vamos conjugar bem esse verbo? Aí, voltando a nós, eu vou lá ler a mensagem, né? Você fala assim, me manque, viajare. Mi manchi viaggiare. Meu nome, por acaso, é viaggiare? Não é. Então, mi manchi viaggiare, não? É, ou então, vocês dizem assim, mi manchi studiare italiano, mi manchi studiare italiano, né? Você me faz falta estudar italiano? Não, tá errado isso aí, a conjugação está errada, mi manchi é tu, significa, se refere a tu, tu mi manchi. Ou, me manchi l'Italia, me manchi l'Italia. Você está falando com a Itália ou você está falando comigo? Você estiver falando com a Itália, Itália, cara Itália, tu me manchi. Aí sim, mas você está falando comigo, tchau Ana Paula, me manque, l'Italia. Você está dizendo, oi Ana Paula, você me faz falta, a Itália. <risos> então aí tem um problema de conjugação, de acordo com o que você aprendeu até agora, como ficariam essas frases? Né? Viajar. Se você quiser dizer que faz falta você viajar, como você diria viajar, estudar italiano e Itália? Então, aí, pausa este vídeo e escreve ou pensa, com base no que vimos até agora, como ficariam essas frases, né? Eu sinto falta de viajar, sinto falta de estudar italiano e sinto falta da Itália. Pois ben ficaria, mi manca viaggiare, mi manca studiare italiano, mi manca l'Italia. Aí, se senti mia falta se fala na Paula, mi manchi. Aí sim, seria correto, porque você está se dirigindo a mim. Falando ainda sobre concordância, nós vamos ver a conjugação deste verbo no presente de indicativo daqui a pouco. Mas antes eu quero dar uma dica. Quando você quiser utilizar este verbo, basta você fazer duas perguntas. Primeira pergunta, a que manca? Então, você tem que definir, faz falta a quem? A mim, a você, a ele, a ela, a nós a eles, né? a vocês. A que manca? A me, a te, a lui, a lei, a noi, a voi, a loro. Né? Me manca, ti manca, lhe manca, ci manca, le manca. Okay. Segunda pergunta. Cosa o que manca? O que ou quem faz falta? Então, primeira a quem faz falta. Segunda, o que ou quem faz falta. E aí, se for um verbo, por exemplo, me manca, viajare, aí manca vai ser sempre manca, não tem, antes do verbo vai ser sempre no singular, não vai ser me manca no viajare, tá? Com o verbo sempre no singular, mas se for um substantivo, o nome de uma pessoa, ou mais de uma pessoa, aí vai, ver... vai variar, se está no singular ou ou no plural, porque aí vai concordar com a pessoa, por exemplo, me manca l'Italia, é? Mi manca l'Italia, né? l'Italia é singular, uma só, então me manca. Mas eu posso dizer que eu sinto falta da Itália e da Alemanha. Mi mancano l'Italia e la Germania. Mi mancano não? due nazioni. Ok? Então, se não for verbo, vai concordar com a pessoa ou com o objeto. Se é um ou mais de um. Assim, respondendo essas duas perguntas, você vai conseguir conjugar bem, usar bem este verbo mancare. É o seguinte, até o presente momento, nós vimos a conjugação deste verbo no presente, do verbo mancare, em três pessoas, ou seja, tu, quando a gente diz é, manque, né? está na segunda pessoa, manque tu. Né? Tu manque, me manque, tu me manque. Né? Segunda pessoa. Nós vimos também a terceira pessoa do singular. Que é manca. Manca. Que pode se referir ou a lui ou a lei. Lui manca. Lei manca. Terceira pessoa. Mas quando você está falando também de um objeto, de alguma coisa no singular, é manca. E quando você usa com verbo, também é manca. me manca viajar, é? Como nós vimos. E nós vimos também... É, com loro, que é a terceira pessoa do plural, ou seja, loro mancano, loro mancano, que você usa quando ou está falando de loro, não? loro, eles, ou quando você é, usa uh, objetos, não necessariamente pessoas, se você estiver falando de mais de um objeto plural, mancano, então até agora nós vimos manque, manca e mancano. Vamos conjugar este verbo? e já resolver todos os problemas de pessoas aí, de como se diz a cada pessoa, assim, a gente não vai ter mais aquele problema de mim manque, quando você quer falar de uma outra pessoa, porque manque, nós vimos que está na segunda pessoa, no tu. Então, fica io manco, io ti manco, eu vi manco, io li manco, eu le manco". Tu, tu mi manchi tu ci manchi a noi no tu manchi a noi tu ci manchi lui manca e lei manca no? lui mi manca lei mi manca lei ci manca lui ci manca noi vi manchiamo noi manchiamo noi vi manchiamo noi li manchiamo noi le manchiamo Voi ci mancate, no? vocês nos fazem falta, voi te mancate, voi lhe mancate, voi mi mancate, e assim por diante. E loro, loro mancano, loro me mancano, loro ci mancano, loro li mancano, loro le mancano, e é só escolher aí o pronome oblíquo, a pessoa Aqui, naquela né? prima demanda, a primeira pergunta, aqui manca. Aí é só adaptar. Mas a conjugação é essa: eu manco, tu manchi, lui o lei manca, noi manchiamo, voi mancate e loro mancano. E aí é só montar uma frase e adaptar legal. Aquela mesma terminação, não tem segredo aí essa conjugação. Um outro uso deste verbo mancare é na expressão. Te mancherebbe, ou te manquerebbe altro. O que, que significa essa expressão? É, é similar ao prego. Quando alguém é, te diz grazie, você pode responder. Te mancherebbe, Te mancherebbe altro. Né? Imagina. Isso não foi nada. Não há de quê. Te né? manquerebbe altro. Grazie. Uma figura aqui. Te manquerebbe altro. Né? O que isso quer dizer literalmente? É que faltaria ainda alguma coisa para que... Por assim tão pouco, né? De manquerebbe. Essa é uma expressão fixa e se você notar, você não viu manquerebbe na conjugação que a gente acabou de, de fazer no presente indicativo. Que não está no presente do indicativo. Manquerebbe está num tempo que no italiano se chama condizionale. Condizionale. Ou seja, é, é, no português, é o tal do futuro do pretérito, é aquele faltaria, tá? Literalmente, manquerebe é faltaria. Então, visto que é muito usado não só nessa expressão, como em outras expressões também, vamos conjugar com exemplos este verbo no condicional. O condicional depende sempre de uma outra ação para acontecer, né? Por exemplo, eu manquerei. Eu mancherei a qualcuno caso me ne andasse. Eu faria falta alguém, a qualcuno, caso fosse embora. Tu mancheresti, mancheresti a qualcuno caso te ne andasse. Tu mancheresti a qualcuno caso te ne andasse. Lui ou lei mancherebbe a qualcuno caso se ne andasse. Lui ou lei mancherebbe. Tá? mancherebbe, come mancherebbe da espressione ci mancherebbe lui mancherebbe a scuola se partisse per il Brasile e gli faltaria nella scuola se ele fosse al Brasile uh, noi mancheremmo a qualcuno noi mancheremmo, noi mancheremmo a qualcuno caso ce ne andassimo noi mancheremmo a qualcuno caso ce ne andassimo um detalhe, toda vez que você estiver conjugando, falando alguma coisa no condicional, com esse sentido né de nós faríamos falta, ou literalmente faltaríamos, o noi será sempre com o M duplo, a dupla consoante M. Em qualquer verbo que você estiver conjugando no condicional, noi vai ser o sempre com dois M's. Ai, mas por que, Ana Paula? Por quê? Manqueremos, com um M só, é, se trata do futuro, é faltaremos, faltaremos, é algo certeiro, é futuro, futuro simples, mas você não quer dizer faltaremos, você quer dizer faltaríamos, uma condição ali, né? Então, aí você diz, manqueremos, olha, olha a diferença aí na pronúncia, manqueremos, manqueremos, manqueremos, dá aquela prolongada ali no M que sai, manqueremos. Mancheremo. tá? Isso pode mudar todo o sentido de uma frase, né? Você quer, quer dizer, faltarei, nós faltaremos ou nós faltaríamos se. Voi manquereste, manquereste. Olha só, também, na conjugação do condicional, del condizionale, em italiano, manquereste. No caso de voi, igual ao, ao tu, é similar, só que o tu termina com i e o voi termina com e, né? Tu e mancheresti, tu mancheresti, e voi e manchereste, sempre, sempre non funzionava essere così, e loro mancherebbero, loro mancherebbero a qualcuno, loro mancherebbero a qualcuno, e gli falta a, a alguém, io mancherei, tu mancheresti, lui o lei mancherebbe, noi mancheremmo, voi manchereste, e loro mancherebbero, ok? E por último, este é um sentido bem coloquial, eu nem indico assim de falar desse jeito, porque nem é tão bonito falar assim, eu acredito até que seja muito regional, mas pode ser que você ouça, então você precisa saber que se você ouvir, por exemplo, uma frase assim, hipotética. Ah, Helena, não me amanco salutado. manca -me. Se você ouvir, não me amanco... Fatou qualcosa, né? Feito alguma coisa. Manco a me. Helena nem me, me cumprimentou. Repito, esta, este é um modo coloquial e muito regional de se dizer, mas isso não impede que você ouça em italiano esse tipo de construção, né? Quando manco, manco, quer dizer nem menos, nem mesmo, nem, tá? Ai, a Helena nem me cumprimentou, ok? Esse é o sentido da coisa. Então, se você quiser dizer alguém nem fez isso, use NEMENO, NEMENO, em italiano é muito mais bonito e correto, mais correto que MANCO. Só que é importante conhecer, né? Não só a linguagem culta, mas a linguagem coloquial também. Então, prefira NEMENO, mas se você ouvir MANCAMÉ, MANCOTU, MANCO QUALCUNO ou QUALCOSA, saiba que a pessoa quis dizer NEM ou NEM mesmo. O desafio que eu faço para você agora é escrever uma palavra com o verbo mancare. Por favor, l'unica raccomandazione, eu só aconselho a não escrever né? na Paula me manque, hashtag me manque. porque senão, já disse, eu me iludia, não sei que eu realmente faça falta, aí pode escrever, tem problema. Brincadeiras à parte, escreva uma frase com a palavra, com o verbo mancare, mancare. Use o que você preferir. O te manquerebbe, expressão para responder ao grazie. Ou conjugando com o pronome me manca, te manca. Ou falando de alguma outra coisa, né? Manca um mese per. Enfim, use a sua criatividade. Eu quero ver a sua frase aqui embaixo nos comentários.